Olá, aqui é o Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo de psicologia aqui no canal e hoje eu quero falar sobre amigos que nos inspiram, pessoas que nos inspiram e dentre vários amigos que nos inspiram, que me inspiram eu quero citar algumas pessoas que trabalham comigo, né? o Dan, o Jonathan, o Rafael é, são pessoas muito importantes na minha vida e que me ajudam a sempre evoluir, sempre a ir para um próximo nível então uma das histórias de vida que eu quero até compartilhar com o Dan, com o Dan não, do Dan que hoje nós tivemos, hoje mais cedo nós tivemos uma reunião da nossa equipe e o Jonathan estava falando algumas palavras é, para a equipe, é, para realmente motivar as pessoas para mostrar é, como um trabalho, como um, um, descobrir a missão de vida e como o nosso trabalho é, pode ter um objetivo muito maior do que apenas ganhar dinheiro. Lógico que ganhar dinheiro é consequência, mas tudo aquilo que a gente faz quando a gente acredita com um propósito muito grande, a gente consegue um retorno muito, muito, muito maior. E aí, nessa reunião, o Jonathan citou a história do Dan, que é um amigo nosso, que ele estava conduzindo a operação de uma empresa israelense chamada Tabula, em São Paulo. E ele abriu, ele ficou lá durante um ano e meio, iniciou as operações, e ele abriu mão é, de, um, de um salário de 60 mil reais, é, simplesmente para conduzir Outros projetos online, simplesmente para realizar o sonho dele de transformar a vida de pessoas através de outros projetos online e com isso conseguir viajar ao mundo também. Ele já conseguiu. É viajar em uns 40 países e ele quer continuar a, nessa missão de viajar a todos os países do mundo e ajudar mais e mais pessoas. E o porquê eu tô contando isso para você? Porque em vários outros ciclos de amigos eu vejo muitas pessoas às vezes desesperadas por ganhar muito, muito, muito dinheiro agindo de uma forma até um tanto quanto egoísta, apenas trazendo para si próprio a visão monetária, fazendo tudo que for preciso para conseguir mais dinheiro. Então existem muitas pessoas, até nas grandes empresas também que eu trabalhei, eu via muitas pessoas passando a perna um no outro, prejudicando um colega de trabalho, agindo de uma forma, de uma forma muito realmente suja, só para ter uma promoção, só para ganhar um aumento salarial, enfim, só para ganhar qualquer tipo de bonificação. E com as pessoas que eu trabalho, com o Dan, com o Jonathan, com o Rafael, com a Letícia, com todo mundo, com toda a equipe da Direto, a gente percebe que nós somos uma grande família onde todos nós estamos muito preocupados em fazer com que todo o grupo cresça, com que todas as pessoas cresçam. E aí hoje de manhã o Jonathan falou uma coisa que foi muito bonita na reunião, que foi o seguinte que a gente não trabalha só pelo nosso salário, né? A gente trabalha... É, ele falou assim, eu, ah, eu trabalho pelo leite que o Thiago vai comprar para a filha dele. Eu trabalho é, pelas, sei lá, pelas contas que o Rodrigo vai pagar na casa dele e tal. E a gente consegue elevar isso a um, um nível muito maior. Quando a gente extrai... A gente, o nosso nível de dedicação no trabalho acaba sendo muito, muito maior. Quando a gente tira esse centro do eu, quando a gente tira uh, o nosso foco e a gente passa a pensar no todo, no ecossistema, em algo muito maior que a gente a gente consegue uh, se dedicar muito mais. E eu vejo que é exatamente isso que falta no Brasil, é exatamente isso que falta até nos políticos brasileiros quando eles roubam as verbas da saúde, da educação, uh, de, qualquer outro tipo de qualquer outro tipo de ministério, qualquer outro tipo de, de secretaria de cultura, por exemplo, ou qualquer outro, enfim é, eles estão pensando apenas neles próprios. Né? Tipo, quanto de dinheiro eu posso ganhar? Quanto mais de dinheiro eu posso ganhar? É, e aí não há uma preocupação se realmente vai haver um corte, vai haver um rombo, se vai haver qualquer tipo de falta de estrutura para algum tipo de serviço público. Então quando a gente consegue tirar a estrutura do eu e a gente coloca a estrutura no nós, a gente consegue evoluir a nossa consciência e a gente consegue pensar em algo realmente muito maior que a gente. porque o nosso trabalho é apenas parte de algo muito, muito grande. Então, essa lição que eu quero compartilhar com você hoje, na né, história das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que trabalham comigo, e eu desejo também que você tenha pessoas assim ao seu redor, que você possa se conectar com mais pessoas que tenham esse tipo de mentalidade. Então, hoje, todas as vezes que eu paro para pensar na questão de trabalho, de dinheiro e de retorno financeiro, eu realmente lembro dessa história do Dan, que abriu mão de um salário de 60 mil reais para fazer projetos para ajudar muito e muito, muito, muito mais pessoas. E como consequência, essa lógica é proporcional, mas quanto mais pessoas a gente atinge, quanto mais pessoas a gente transforma, mais dinheiro retorna para gente. Então, essa é a dica que você possa pensar. Realmente, e, e se doar mais pelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que você pode fazer uma grande diferença e ainda ser recompensado por isso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, comenta aí, se inscreve. Bruno, cara, tem vários comentários aqui seu no canal, vou parar para responder cada um deles, desculpa pela correria, é, e obrigado aos novos inscritos também, vocês são a, são a minha força, cada vez que eu vejo um comentário eu fico muito empolgado para gravar uma nova mensagem, então, por favor, continuem comentando, é sempre bom ver o comentário de vocês aqui, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!